Malta, está na hora, eu vou tirar a versão mais recente, oficial, e vou pôr a Snapshot mais recente, mais avançada do que o 1.16.1, a atualização de biomas no mundo normal. Oi malta, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, e malta, o que é que hoje temos aqui? Hoje vamos ter um, uma snapshot nova, a 20, W29A. Que é esta? Como tal aqui a ver, né? E o que é que aconteceu a ela? O que é que é isto? Tudo é uma atualização. Eu acho que é desbiú. Mas não sei muito bem. Notas de lançamento. Isto está tudo em inglês, né? Os bugs que tirou ou vai, ou, ou vai pôr. Tá, mal. -te? E. Estas coisas aqui estranhas <risos> Lá tem erros aqui, depois se eu quiser posso relatar uh, E hoje vamos para uma Snapshot Ou seja, atualizei o meu Minecraft E malta, sejam -se todos muito bem vindos a mais um vídeo de Minecraft 1.16 que já saiu de 1.16 E eu acho que vou atualizar para Uh, depois claro na próxima versão imaginei 1.17 vou atualizar se calhar e estamos aqui no episódio 18 então bora lá clicar no jogar e bora lá para o vídeo de hoje fala que isto não demora assim tempo como o real, o, o real. Uh, é uma snapshot é mais rápido tá a entrar Acabei de atualizar a última snapshot que eu atualizei sempre, vamos dizer, uh, uh, em vez de 29A, pois uh, agora eu tinha a 28A, tá, então bora lá, eu ganho muitos pães com a fazenda e isto também digamos que é uma atualização da fazenda hoje. Está a brincar, está a para o próximo episódio, malta só quer dizer uma coisa, malta, é que a fazenda no próximo episódio vai ser mesmo uma fazenda grande e tudo mais. Bora lá pôr a minha não vinha em folha, que eu tive a melhorá-la mais um pouco, né, porque não. E o que é que eu fiz para melhorar? E malta pus Olhem, olhem ali tartarugas malta, eu pus aqui, uh, claro, eu acabei de pôr eficiência e isso tudo, acabei de melhorar com o XP, por causa da eficiência que eu tenho, tive algum tempo mas valeu a pena malta, o que é que agora estou a tentar fazer, a gerar terreno malta, é só seguir pelo rio que eu vou para depois orientar-me, tá? Está a lagar um pouco, eu sei, por isso é que vou ter que diminuir um pouco a luminosidade. Diminu... muito eu não sei dizer bem. luminosidade Olha, encontrei um oásis. Isto chama-se oásis. Nesta zona, isto chama-se oásis. Olha, uma vila. Malta, encontramos uma vila. Ainda bem. Bora lá já aproveitar e também coletar aqui algumas sementes e trigo, que eu ainda precisar muito. Paus também, malta, que eu estou farto de grafitar paus. Onde, malta, isto é que eu preciso mais ainda. Isto aqui. Espera, não, não, não tenho aqui uma tesoura. Se calhar seria mais rápido se eu utilizasse uma cenoura. Olha, Tesoura. Malta, isso nunca aconteceu. O que é que foi isto, Malta? Foi de repente? eu Não vou tirar. Desculpe, Malta, mas eu não quero tirar isto. Eu estou aqui, Max, Max PVP. E Malta agora estou a preparar mais um meu Estou a preparar melhor o meu canal secundário do YouTube, tá, Malta? Ai não, Malta. Eu não sou nada, Max PVP. Sério? Malta vamos ter que dar aquela mordidão nos pães e em animais. Não, agora o golem também se tirou contra mim. Malta, é pena que não salve as coordenadas, mas eu sei por onde é, é, é seguindo aquele rio. Então bora lá para o vídeo de hoje, malta. Estes estúpidos agora piglins, ai como é que chama-se, uh, pronto estes porcos aqui não, nesta atualização ponto 16 não param de quebrar portas, as portas vão para fechadas, malta, só mais uma morte e eu termino toda a série, eu não estou a brincar malta, Porque isto é verdade, <risos> só isto, pronto está melhor. E malta, se querem mais episódios de... Uh, pondo o Nether todo liso, já deixem que a like apoie nós. Eu estive a, a fazer muito papel, buscar muita cana de açúcar. Para quê, Max? Para quê? Para, claro, fazer o que eu queria. O que é que tu querias, Max? Querem mesmo que eu vos diga, malta. Querem mesmo? É assim, vou dizer, mas para isso tem que deixar o like. Eu vou estar à espera. Tive também a coletar muita pólvora e papel para fazer o quê? Muito, muito fogo de artifício. Para quê? Para voar mais vezes e conseguir voar na boa. Vou levar ainda mais um pack. Bora lá. Já vimos que a cresce aqui. Bem, nada. Então, bora lá viajar. Uh! Malta. O que é que hoje podemos aproveitar para fazer? Barra, time, set, zero. T barra, pai, é, clear. Finalmente acerto tudo sem clicar naquelas coisas onde dizem as palavras. Oh, eu tinha ido certamente no bloco, malta, bora então quebrar isto, oh, malta, isto é o que eu estou a pensar aqui é, vamos clicar aqui no F3, é clay, malta, encontramos clay, e não sei como, mas estava ali uma árvore em cima do clay, eu acho que isto é impossível, mas ok, bora lá buscar clay, malta, eu acho que todos sabem o que é clay, é para fazer tijolos, não é? Precisamos de mais pão malta. Pronto. Eu dou forte de pão, eu quero outra comida para não ser assim tão enjoativo. Mas hoje também vamos pegar muito peixe. Muita comida. Aqui é max pvp. Olha o mal do... De, de estar no modo hard é isto malta. <risos> Estamos aqui! Aqui é o Max PVP! Sabem com quem é que se está a meter? Malta! Eu não sei com quem é que me estou a meter! Porque estou-me a meter com um é enorme! Venham, venham e! Ok! Ok, estou a ver! Anda cá! Malta! Ninguém foge ao Max PVP! E malta, finalmente não temos só pão que alimenta, não é assim tanto, nem pouco, mas temos só um peixe. Eu tinha pescado um monte de peixe, e agora só tenho um peixe. Bora, bora, bora, rápido, rápido, malta. Não, malta, eu estou farto, eu estou farto. Cara, a água é um sítio muito perigoso agora no hard. Vocês já pensaram nisso? Que é muito difícil estar na água, no hard. O hard é, A água é uma arma para nós. No um hard. Percebem? Boa, saímos da água. certo não saímos nada. Bora lá continuar aqui a quebrar, né? Eu não encontrei aqueles biomas novos. acho eu que são biomas, né? Pela imagem que eu vi, eu acho que são biomas. E eu acabei de fazer uma porcaria. Pronto, já tenho aqui. No último vídeo eu fiz uma porcaria que nem cheguei a publicar, por isso vocês não sabem. Aconteceu um monte de coisas más. Eu aí terminei o vídeo, não o publiquei-o, então nós estamos outro 18, era suposto já ter o 18 feito. Mas aí não publiquei e tive uma de falta um backup antigo. Mas malta tem aqui tudo, bora lá. Uh, não tenho aqui quase nada. Vamos já preparar os blocos para podermos fazer a fazenda. A fazenda vai ser de blocos vermelhos, eu já volto quando nos estiver. Pode demorar algum tempo por isso, já volto. alta volta e olhem só. Vocês não vêem nada? Ah. Preciso só de pegar aqui mais coisas. Olhem, eu utilizei várias, várias tesouras, mas finalmente consegui um pack de lã vermelha. E... De lã branca. Sério, deu muito trabalho. A lã branca eu precisava menos, então eu não busquei assim tantas flores vermelhas, as rosas. Barra T. Barra, time. Sete, zero T. Barra. Uh, weather le, ar. Eu quero treinar a escrever em vez de clicar naquilo para depois saber escrever muito bem. Sério? Vai ser pequena uh, a fazenda, eu cá não sei malta, eu não disse que ia ser pequena, tá? Mas agora tenho que replantar, já tenho que replantar. Sem querer quebrei um pouco. E aproveito e quebro o resto. E... Pronto. E claro, aquele trigo. Já dá para transformar em muito trigo Já agora vamos aqui, né? Malta, neste episódio, agora na parte da fazenda, eu não vou saltar completamente. Malta, vai dar muito trabalho. Eu vou-vos a mostrar para não dizerem nada que estou no criativo assim. Eu vou mostrar a quantidade dos blocos e vou mostrar quanto a gastei. E se acabar, eu obviamente não vou ao criativo, né? Estão a ver? Já volto. Volto, eu não sei como mas só tenho 23, sério. Eu quase nem gastei. Por isso é que eu vou quebrar agora este aqui que eu era suposto deixar duas partes destas. Porque não ia fazer diferença cá dentro e lá fora por isso. Vamos ter que continuar. E temos poucos blocos afinal. É isto o que acontece quando não preenchemos assim tantos blocos. Deixa-me lá ver se na altura certa. Estamos perfeita. Altura perfeita. Mas claro que é um pouco maior. Então vou deixar isso para o próximo episódio. Malta. Quem gostou já vão deixando aquele like. Quem não gostou, por favor, também deixe. Só mesmo pelo. Uhul! -huh. Perceberam o. Uh -huh. Ok. Por favor, também não vou implorar, obviamente. Mas quem gostou, deixa o like. Quem quer acompanhar todos os vídeos, tudo o que trago neste canal do YouTube, também se inscrevam. E quem quer mesmo ter notificações, o que é que faz? Ativa o sininho que está depois de se inscrever ao lado de, de se inscrever, está logo ao lado do subscrito. Tá? E agora tinha que vir um creeper com todas as vezes para destruir a nossa. A nossa construção. Vá lá que eu nem pedi hoje. hoje. Mas malta, vamos ficar por aqui no vídeo de hoje. Espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Quem que já vão deixando aquele like se não gostaram, por favor, não até para nada porque não para de vir creepers. Não para de vir creepers, eu tenho que afastar. Malta, sério, eu não, eu não vou conseguir sobreviver aqui, malta. Eu não consigo sobreviver completamente. Animais, animais, animais. Eu vou mais para aqui para não os atrair, tá? Um grande abraço. Espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Foi malta. Tchau.